Olá! Bem-vindo ao CITAC, o novo sistema do CREA Minas. Com ele, todos os serviços serão disponibilizados de forma digital, podendo ser solicitados diretamente de sua casa, seu escritório ou sua empresa. O sistema é dividido em três ambientes. O ambiente público, que é utilizado para solicitar registro ou visto de profissionais e empresas e também para consultas e demandas públicas, como autenticidade de documentos e pesquisa de profissionais e empresas registradas no CREA Minas. O ambiente de serviços é aquele utilizado pelos profissionais, empresas ou leigos cadastrados no CREA Minas. Através dele, é possível efetuar diversas solicitações, além de emitir ARTs, certidões e guias de anuidade. Já o ambiente corporativo é aquele utilizado pelos colaboradores do CREA Minas. Nos próximos vídeos, apresentaremos com detalhes os serviços disponíveis nos ambientes públicos e de serviços. Até lá!